Olá, estudantes, eu sou a professora Érica Natasha, responsável pela disciplina Filosofia da Educação, e nesta videoaula eu trabalharei o módulo 3, intitulado Tendências Filosóficas Modernas e Suas Relações com a Educação. O objetivo da primeira unidade deste terceiro módulo é abordar as tendências filosóficas modernas e como foram desenvolvidos os pressupostos do racionalismo e do empirismo. O conceito de modernidade ele está relacionado para nós ao novo, àquilo que rompe com a tradição, é um conceito que traz o sentido de mudança, de transformação. Nós estamos, então, para abordar as tendências filosóficas modernas, nós estamos nos referindo a um contexto que vai do fim do período medieval ou início do Renascimento, até meados do século 18. É um contexto que vai valorizar, por conta de ocorrências, de ocorrências históricas, é um contexto que vai questionar a tradição e valorizar um pensamento e um posicionamento novo, diferente. O que esse contexto traz para impulsionar essa necessidade de transformação. Nós podemos citar a decadência do sistema feudal, a crise do pensamento filosófico cristão, as grandes navegações, a reforma protestante, a revolução científica, a ideia de humanismo e a redescoberta do sexismo. Aqui gostaria apenas de ressaltar é, a ideia de humanismo. Uh, no, nós estamos em um período, então, pós medievo, que vai romper com a visão teocêntrica e com uma concepção filosófico, teológica, medieval. Vai ser aumentado nesse período o interesse pelo ser humano considerado em si. É um período também, eu destaco aqui, de redescoberta do ceticismo, enquanto posicionamento de dúvida, de questionamento e de problematização. Um dos pensadores centrais da filosofia moderna é René Descartes, que vai constatar que a tradição, ao contrário do que pretendia, não foi capaz de encontrar a verdade, não construiu um sistema sólido e coerente que lhe desse autoridade. Então, questão principal de Descartes vai ser, é possível conhecer? É possível aceitar um conhecimento como verdadeiro? É possível dizer que as coisas existem verdadeiramente? E é possível, ser humano, formular um conhecimento verdadeiro? Descartes, no seu processo de introspecção, em que ele vai duvidar das sensações maximamente, vai chegar à conclusão de que sim, é possível alcançar um pensamento verdadeiro, é possível chegar a uma tese verdadeira acerca das coisas. Isso acontece porque, mesmo que, as, que o meu corpo me engane, mesmo que as minhas sensações me enganem, eu existo. E eu sei que eu existo, eu tenho certeza que eu existo, porque eu estou vivenciando o processo de pensamento. Eu penso, eu vivencio o processo de pensamento e logo eu existo. Bom, se a existência humana ela é verdadeira e se o processo de pensamento humano ele é verdadeiro, se o pensamento é verdadeiro, basta agora entender se o produto do pensamento é também é capaz de nos levar à descoberta de verdades inquestionáveis sobre o mundo. E René Descartes vai dizer que sim, se eu utilizar um bom método, um método capaz de guiar o meu processo de raciocínio. E é assim então que Descartes vai apresentar um método baseado primeiro na dúvida, na dúvida, no questionamento, na problematização, seguido da análise e da divisão do problema, um problema vai ser dividido em quantas partes forem necessárias, até simplificar a questão. Depois eu passo por um processo de ordenação, eu vou ordenar as minhas ideias, da mais simples até a mais complexa, e por fim eu vou chegar a um processo de avaliação, eu vou enumerar as questões e vou avaliá-las quantas vezes também for necessário para que eu, chegue, eu alcance o clareamento, a ideia verdadeira, a ideia universal. As, uh, as, as elaborações filosóficas de Descartes, elas foram importantes, uh, são, impactam o campo da educação na medida que sobrelevam... Uh, o valor da dúvida, do questionamento. Essa é uma importância de Descartes para a educação. Ele nos ensina a questionar, a duvidar, a iniciar o processo de investigação por meio de um posicionamento cético. Uh, a tradição é, filosófica, de, as ideias filosóficas de Descartes também dão início, aí dão, in, é, é, dão continuidade Há uma tradição teórica que nós podemos denominar de racionalismo. É, no racionalismo há a crença na verdade, na universalização do conhecimento, é possível chegar à verdade, é possível o ser humano elaborar conhecimentos universais por meio de um método, de um método seguro. O racionalismo cartesiano também vai uh, postular uh, a ideia de inatismo de que os seres humanos nascem com ideias dentro de si, nós temos ideia, nós temos a verdade em nós. Só que é, somente pelo processo de introspecção e de passagem por um método seguro que nós vamos que essas verdades serão trazidas à consciência. Esse o racionalismo, racionalismo cartesiano ele também vai uh, apresentar uma ideia de que o conhecimento, para que se alcance o, ver, o conhecimento verdadeiro é preciso valorizar a mente em detrimento do corpo. Então, podemos entender que o racionalismo ele faz uma dicotomia entre corpo e mente. É, há impactos uh, do racionalismo na educação, que vai hierarquizar os conteúdos, a mente, a racionalidade, em detrimento da experiência, das sensações, do corpo, colocando a ideia de abandonar os sentidos, porque o mais importante é o aprimoramento das faculdades mentais. Os estudantes no racionalismo estão ali para receber a luz da razão e o professor é aquele que fala, então, e transmite a ideia verdadeira. Nós veremos que é, as ideias racionalistas e natistas elas serão questionadas posteriormente por pressupostos filosóficos, psicológicos, sociológicos, inclusive no, pela, pela própria educação. Ainda na unidade 2 nós veremos a oposição que os filósofos empiristas, como Francis Bacon, John Locke, George Berkeley e David Hume, vão fazer ao racionalismo. Os filósofos empiristas serão os responsáveis pelo desenvolvimento da tradição teórica do empirismo. No empirismo, concebe-se que a razão, que a mente, que a racionalidade, as ideias racionais, inclusive os saberes, são adquiridos e formulados em meio à experiência. Parte-se, inicia-se com a experiência dos sentidos, que possibilitam percepções, as percepções, por sua vez, são associadas, possibilitando à pessoa a formulação de ideias. No empirismo, há uma ligação entre mente e corpo que fora dicotomizado no âmbito do racionalismo. Entende-se que, como as sensações, as percepções, a subjetividade compõem o pensamento, então não é possível a elaboração de, um, de uma verdade única e universal aplicável a todos, em todos os lugares, em todos os contextos. O conhecimento, o saber, no âmbito do empirismo, ele é relativo. Os pressupostos do empirismo vão impactar a educação, principalmente com relação à valorização da experiência e do papel ativo do educando. Postula-se que a aprendizagem ela ocorre em meio a experiências significativas, em que estudantes e professores atuam conjuntamente, corpo e mente. Sensações e racionalidade não são pensados de modo dicotomizados, mas sim de modo integrado. Passamos, então, à apresentação dos conteúdos relativos à unidade 2 deste terceiro módulo, a unidade 2, intitulada A Tradição Iluminista e o Racionalismo Crítico. É, nós abordaremos, então, algumas ideias filosóficas que foram impactadas pelo contexto do iluminismo, considerado como um movimento característico da segunda metade do século 18, abrangendo não somente o pensamento filosófico, mas também as artes, à literatura, às ciências, à teoria política e à doutrina jurídica. O iluminismo ele tem relações com a metáfora do esclarecimento, remetendo à ideia de que é possível levar as pessoas a um desenvolvimento de uma consciência racional e autônoma. Acredita-se no, no, no contexto do iluminismo na noção de Progresso racional da humanidade. As artes, as ciências progredirão e, consequentemente, o ser humano também progredirá em termos de conhecimento, em termos de relações sociais, em termos de construção do bem para si e para a sociedade. Busca-se, então, no contexto do iluminismo, compreender os elementos que facultam o progresso da racionalidade da humanidade e também os elementos que impedem o progresso da razão. Um dos filósofos importantes é, na tradição iluminista e de um racionalismo crítico do, da filosofia moderna é Kant, e um dos objetivos de Kant foi superar a oposição tradicional entre racionalismo e empirismo. Kant vai dizer que uma parte do conhecimento humano advém da experiência. Então, é importante sentir e experienciar. Toda, todavia, a experiência em si não nos conduz ao conhecimento. E aí... É que Kant vai dizer que o nosso intelecto, que a nossa mente possui estruturas inatas que regulam o conhecimento das coisas que existem fora da mente. Vejam que Kant vai trabalhar com ideias dos empiristas, ele abarca uma parte das ideias do dos empiristas, dizendo que as sensações elas são importantes para a composição do conhecimento, mas não bastam. E Kant vai dizer que as nossas estruturas do pensamento, elas não são compostas pelas, em meio à experiência, como acreditavam os empiristas, mas são inatas. São inatas. Então, nós temos estruturas na nossa mente que vão trabalhar o conteúdo das sensações, que vão trabalhar os fenômenos advindos das sensações. A gente pode fazer uma analogia com uma câmera fotográfica. A câmera fotográfica capta parte do mundo. Ela capta a informação sensível, mas é a estrutura tecnológica da máquina que está ali dentro que vai configurar a imagem, que vai transformar luz, sombra em imagem então, é uma analogia possível de ser feita para que a gente compreenda essa, essa, essa, essa relação entre experiência e elementos inatos da nossa mente que trabalham os elementos da experiência para que o ser humano, então, possa formular é, o conhecimento. A ciência é possível para Kant porque existe um intelecto com faculdades que, então elabora conteúdos universais. A despeito de a minha experiência ser diferente da experiência de vocês, o nosso intelecto ele trabalha de uma forma igual, parecida. Então, o nosso intelecto trabalhará as nossas percepções de um modo que a gente alcance os saberes de modo parecido, de modo que o ser humano, então, formule é, conceitos universais. Estabelecendo diálogos entre as proposições de Kant e a educação, é, primeiro temos a reafirmação da possibilidade de um ensino universal, porque nós temos a possibilidade de elaboração de conhecimentos é, universais. Kant também nos coloca frente à ideia de que o ser humano precisa ser educado por outro ser humano. A empiria sozinha não vale de nada. A razão sozinha também não vale de nada. É preciso que os estudantes sejam guiados por um mestre mais experiente justamente para que o educando aprenda a utilizar o seu aparato racional que é inato. Porque é o bom uso desse aparato racional, é um bom uso da racionalidade, é que vai possibilitar o desenvolvimento da capacidade humana de usar a racionalidade e de elaborar conhecimentos válidos. Uh, Kant também vai dizer que o bom desenvolvimento da racionalidade possibilita a formação de pessoas autônomas, isto é, de pessoas que não são mais guiadas por imposições externas, ou seja, pelo mando de outra pessoa, pelas regras impostas externamente, mas por um sujeito estrutural que sabe utilizar a sua própria razão, que é a base da sua existência. Ainda na unidade 2, nós estudaremos o pensamento filosófico e educacional de Jean-Jacques Rousseau. Rousseau é um filósofo e um educador que vai defender que a ação educativa é uma das faces de um projeto filosófico e político que preza pela liberdade humana. Rousseau, vai, em sua filosofia, vai investigar a natureza humana e vai entender que o ser humano, que o ser humano nasce bom e que é a sociedade que o corrompe. Então ele vai defender um ideal de sociedade em que as pessoas serão livres e iguais. E esse ideal de sociedade, essa sociedade, ela poderá ser erigida a partir de uma concepção de educação que vai respeitar, então, o processo natural do ser humano, de desenvolvimento inclusive de elaboração dos saberes. A educação precisa evitar os vícios da sociedade civil, especialmente a relação em que uns mandam e outros obedecem. No trabalho educativo não pode ser diferente. Rousseau não está falando de um trabalho educativo em que o professor manda, em que o professor detém a racionalidade e que o aluno é quieta o corpo, ativando a sua mente para receber aquilo que o professor dita como verdadeiro. Esse não é um caminho válido para Rousseau. O trabalho educativo ele precisa funcionar em prol do, força, do fortalecimento da autonomia. E desse modo, o professor, o preceptor, é aquele que vai valorizar as experiências das crianças, e aqui Rousseau está em claro diálogo com os empiristas, é aquele que vai valorizar as experiências da criança, os desejos naturais das crianças, o processo de desenvolvimento natural da criança, para que ela, lógico, não sozinha, mas com a orientação do preceptor, do educador, do professor, possa então desenvolver saberes, possa então chegar a um momento de desenvolvimento da sua racionalidade. É, a teoria de Rousseau ela é muito importante, pois ela abarca um privilegiamento da infância como etapa específica e decisiva do desenvolvimento humano, a infância como uma etapa que precisa ser respeitada em suas especificidades. Rousseau também nos leva a pensar em um modelo pedagógico voltado para o fortalecimento individual, não do indivíduo egoísta, mas do indivíduo que tem necessidades, que tem necessidades pessoais, subjetivas, que precisam ser valorizadas no processo educacional. Rousseau também vai pensar a importância da vinculação entre educação e fins políticos. Finalizo, então a apresentação dos conteúdos que vocês estudarão no terceiro módulo da disciplina e desejo a vocês bons estudos.